Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer. Por exemplo, tem pessoas que bebem durante as refeições. Bom, o melhor de tudo é não beber uh, durante as refeições. Por quê? Porque beber dificulta. Vai dificultar um pouco a a digestão, porque o próprio organismo produz um ácido no estômago que absorve os nutrientes, daí fica mais difícil. O que pode acontecer fermentação, inchaço e talvez gases e por isso indicado é beber, uh, como assim a, a água que você toma antes ou depois da refeição. Então então seria isso, então o melhor é, beber, é tomar água antes ou depois da refeição ou suco se você gosta de suco Mas o que é o mais correto de se fazer De se fazer